Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto com o Nilson Araújo nesta segunda-feira. Olha aí, a partir de agora então você interagindo, participando aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp, a nossa central de jornalismo 997824426. 997824426.com. Participe, interaja aqui junto com a nossa equipe, fica à vontade, tá bom? Prestação de serviço aqui para nossa gente. Olha aí, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje aqui do Jornal da TV SBN. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha aí nesta segunda-feira de carnaval, hein? As repartições públicas, somente serviços essenciais estão funcionando, né? como o Dai, Departamento de Águas e Esgoto, Prontos Socorros, né? a coleta de lixo, Defesa Civil. Mas ontem nossa equipe percorreu aqui as ruas de Santa Bárbara do Oeste, precisamente ali no centro da cidade. E veja aí, olha, os blocos carnavalescos que agitaram e animaram aqui as ruas, né? o centrão de Santa Bárbara do Oeste imagens aí, olha, pra gente isso, olha aí, ó, a galera, o pessoal aí, as famílias interagindo e participando, né, do Carnaval 2023 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, que maravilha, animação total, né, da, das pessoas, dá pra você observar nessas imagens aí que você acompanha aqui na TV SB Notícias, né, começou é, desde sábado, ontem, domingo e vai até hoje, né, segunda-feira. Às 19 horas, né? a partir das 19 horas de hoje, tem muita alegria com as marchinhas de carnaval, a alegria do povo barbarense, né? Animando aqui o carnaval, né? Dois anos sem carnaval, em virtude da pandemia, mas está aí, né? Agora é como se diz, hein? o povo, né? As pessoas que gostam, que apreciam o carnaval. É, extravasa, se, se liberta, né? Isso, olha aí, ó. É só alegria, isso, isso é isso, é a Rua Dona Margarida, né? É, ó. Rua Dona Margarida, e é isso aí, né? Hoje, o último dia, então, é do, do carnaval aqui em Santa Bárbara do Oeste. Amanhã nós vamos acompanhar, inclusive, a apuração é, da, das escolas que né, irão desfilar estão desfilando é, em São Paulo. Olha, teve uma ação na Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste na semana passada, foi na quinta-feira, isso? Olha aí, a SESBO, Associação dos Condutores Escolares, eles agora têm uma nova presidência, né? uma nova diretoria e eles foram até lá por intermédio do então vereador Arnaldo Alves, do PSD, é, para reivindicar é, algumas situações Perante a categoria né, do transporte escolar, que na verdade teve um prejuízo muito grande né, é, em virtude da pandemia. Né, as escolas fechadas, sem transporte para alunos. E agora eles estão voltando aí para se é, reativar, né, estão reativando aí essa, a, essa associação. A nova diretoria, parabéns a todos os envolvidos nesta... Categoria, né? Isso aí, reivindicar pelos direitos aí desses trabalhadores e eles fazem corretamente, tá certíssimo. Olha aí, policiais aqui da nossa região, veja só, quatro presos, quatro presos durante uma operação contra roubos aqui na nossa região. É, quatro pessoas presas é acusadas de terem é, praticado roubos em residências, né? Olha só o que foi apreendido aqui, gente. Olha, a polícia é, fez apreensão. Veja aí, ó. Uma operação deflagrada pela polícia civil. Isso foi na sexta-feira. É, pessoas envolvidas, é, supostamente envolvidas aí em roubos é, em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, prisões temporárias nos bairros Jardim Santa Fé, Parque Zabane e Residencial Dona Regina. Um dos detidos na operação é, foi identificado em dois roubos contra residências. Os crimes aconteceram em Santa Bárbara e Americana. A polícia apresentou os detidos e os demais objetos na delegacia após prestarem esse depoimento. Os homens ficaram detidos na cadeia pública lá da cidade de Sumaré. As mulheres na cadeia feminina de Montemor. Olha, até mulheres envolvidas é, nesta ação... É onde esses quatro foram presos durante a operação contra roubos a residências aqui em Santa Bárbara e Americana. Repito, bairros é, que foram cumpridos mandados Jardim Santa Fé, Parque Zabane e Residencial Dona Margarida. Perdão, Residencial é, Regina, né? Bom, vamos... Agradecer a você pelo carinho, pela sua audiência, o nosso Jornal da TV, SM Notícias, tem problemas aí no seu bairro, olha aí o nosso WhatsApp, é 997-82-4426, Envie fotos, vídeos aí para esse número e participe, interaja aqui junto conosco, tá bom? Um ótimo, excelente carnaval para você, tudo de bom, juízo, hein? Primeiramente, de tudo aí, juízo. Amanhã, terça-feira, não teremos a edição do Jornal da TV SB Notícias, mas na quarta-feira, de cinza, a gente volta. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.